Senhoras e senhores, público aqui presente, bom dia a todos. Nomes, Adelso da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Darli Luciano da Silva, Dercy Paulo Trevisan Pitoco, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisco e Marli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos, Leonice Claus dos Santos, Marcos Roberto Menin, Oslen Dias dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva.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 por motivo de viagem em Cuiabá a serviço da Secretaria de Infraestrutura. Nesta oportunidade, requer que se digne e conceda-lhe o abono de falta e que tiver direito, quanto à sua ausência, conforme a comprovação, a ser anexada ao presente. Sendo este o objetivo para o momento, subscrevo. Irene Fernanda da Costa, assistente do gabinete do vereador, matrícula 809. Ofício número 034, barra 2022. Com os cumprimentos da ordem do vereador José Vaz Neto, em conformidade com o que preceitua o inciso 2 do artigo 213A, regimento interno desta casa, cumpre comunicar vossa excelência e demais pares que não será possível a sua participação na sessão extraordinária desta terça-feira, em razão de estar em viagem para Cuiabá para tratar de assuntos de interesse do município de Alta Floresta, cumprindo a agenda com alguns deputados e gestores do Estado. Por oportuno, cumpre solicitar a gentileza de vossa excelência, com a anuência dos demais pares, o adiamento de discussão pelo período de até quatro sessões da moção de congratulação número 041-2022 de nossa autoria, constante na pauta dos trabalhos da sessão ordinária desta terça-feira, dia 31 do 5. Nesta oportunidade, requer que se conceda o abono de falta e que tiver a direito, quanto à sua ausência, conforme a comprovação a ser anexada ao presente. Sendo para o objetivo, para o momento, subscrevo Tawani de Oliveira Melo, assistente de gabinete do vereador. Convite. Vimos por meio deste convidar vossa excelência e família para o sarau literário que realizar-se na próxima terça-feira, dia 31 de 5 às 19 horas, no Hall do Teatro Agostinho Bizinotto, a programação que, sim, que encerra o calendário de festividades alusivas ao 46º aniversário de Alta Floresta, visa congregar escritos locais, artistas de outros segmentos e comunidades, numa programação cultural que celebra a literatura. Secretária Municipal de Cultura e Juventude, Elisa Gomes. Correspondências lidas, passa a direção dos trabalhos ao nosso presidente. Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Matérias em apresentação, indicações. Indicação número 165 barra 2021, autoria vereador Reginaldo Luiz da Silva. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gamba com cópia para o secretário de Saúde José Aparecido de Souza, que seja feita a reforma do Posto de Saúde da Comunidade Rio Verde. Indicação número 166, barra 2021, autoria vereador Reginaldo Luiz da Silva. O vereador indica ao prefeito municipal Valdemar Gamba, com cópia para o secretário de Saúde José Aparecido de Souza, que seja feita a reforma do Posto de Saúde da Comunidade Santa Lúcia. Indicação número 167, barra 2022, autoria vereador Reginaldo Luiz da Silva. vereador indica ao prefeito municipal, Valtemar Gamba, com cópia ao secretário de infraestrutura, Roberto Patel, que realize uma reforma na ponte de apoio às equipes do campo, de campo utilizam na comunidade da pista do cabeça. Indicação número 168, barra 2022, autoria vereadores Leonice Claus dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Os vereadores indicam... A Secretaria de Saúde e Prefeito Valdemar Gamba para a reforma da Unidade do Posto de Saúde do Bairro Boa Esperança. Indicação número 169, barra 2022, Autoria Vereadores Dercy Paulo Trevisan e Adelso da Silva Rezende. Os vereadores indicam a Secretaria de Infraestrutura, ampliação de bueiros com tubos de concreto na vicinal Primeira Norte, localizada após cruzamento com a MT-325. Indicação número 170, barra 2022, autoria vereador Douglas Teixeira, o vereador indica a Secretaria Municipal de Infraestrutura que tape os buracos da rua G3 no setor G, especificamente em frente à paróquia Santa Cruz Coração Missionário. Indicação número 171, barra 2022, autoria vereador Claudinei de Souza Jesus, os vereadores indicam ao prefeito municipal Valdemar Gamba a necessidade de firmar parcerias com o projeto de... Fazenda da Esperança, localizada na Comunidade Del Rey, diante do trabalho que essa entidade tem realizado no resgate de vidas e na colaboração de muitas famílias do nosso município. Indicação número 172, barra 2022, Autoria Vereador Claudinei de Souza Jesus. O vereador indica ao prefeito municipal, Valdemar Gamba, a necessidade de que seja feito faixas elevadas, redutor de velocidade, em frente à escola Ludovico da Riva, localizado no bairro Vila Nova, e também em frente à creche municipal Menino Jesus, localizado no mesmo bairro. Vice Claus dos Santos. Os vereadores indicam ao secretário de infraestrutura que envia uma equipe para realizar uma limpeza geral no pátio do PSF Valfredo José Santana, no bairro Jardim Universitário. Projeto de Lei nº 014, barra 2022, tem por sua súmula, reconhece no município de Alta Floresta, a atividade dos colecionadores, atiradores e caçadores como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição situação de risco e vida e incolumidade física para fins do disposto no artigo 10 e primeiro inciso da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e da outras providências autoria do projeto vereador Darli, Luciano da Silva, Douglas Teixeira Marcos Roberto Menin e José Vaz Neto projeto de decreto legislativo número 004 barra 2022 tem por sua súmula concede título de cidadão honorário alta florestense ao pastor Juarez Cos Cardoso e da outras providências autoria do projeto vereador Douglas Teixeira Matérias horas apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos ao uso da tribuna. Comunico, senhores vereadores, que o tempo de cada um será destinado, será de seis minutos, com tolerância de um minuto. Pela hora, vereador Marcos Menin. Bom dia, senhores vereadores, membro da mesa diretora, vereadora Leonice, vereadora Ilmar Lee, demais vereadores. Quero aqui cumprimentar meu amigo Enio, seu Manuel Esteve, seu pequeno e todos que estão aqui no plenário. Eu gostaria de começar hoje meu pronunciamento Agradecendo a visita aí do senador Jaime Campos, teve aqui na nossa cidade na, na sexta-feira, onde tivemos uma reunião no sindicato dos taxistas, onde vários empresários e alguns políticos da nossa região esteve presente, aonde nós pudemos a, agradecer os recursos vindo pelo senador e mais recursos também ele destinou através de alguns pedidos de companheiros vereadores e até o prefeito Chico Gamba quero também dizer que a obra do Boa Nova retomou com força total agora passei lá hoje de manhã já já estão na, na fase de terraplanagem fazer base, subbase, e assim, fazer o tal sonhado asfalto. Hoje também já ia jogar a capa do asfalto no bairro Renascer. Então, é, as coisas estão andando, fico feliz. Quero aí também parabenizar o vereador Adelso e os demais vereadores que participaram do encontro das associações lá no Gold. Parabéns a Delcio, eu não pude estar lá, mas teve pessoas que falaram meu nome lá e eu fico muito agradecido e dizer que estamos juntos nessa luta. O vereador e o Marli também estava lá, né, vereadora? Então, eu acho que é uma, um meio que a gente pode estar ajudando as associações que, infelizmente... Todas praticamente precisam de, um, de um reparo, de uma ajuda, e a gente podendo ajudar é muito bom. Eu estou aguardando um, uma notícia de Cuiabá, provavelmente estarei indo hoje à noite, para ver se a gente consegue assinar o convênio do, do bairro Jardim das Oliveiras. Convênio esse de 6 milhões é do deputado Carlos Bezerra e ontem falando com ele por telefone, garantiu que está tudo certo com o governador. Agora estamos só em fase de trâmites do papel, de papéis aí para que possamos fazer este convênio e logo dar início a essa obra. Estamos aguardando também, agora por esse mês de junho, a licitação do, do bairro Renascer. Acredito que não vai ter nenhum problema, nós estamos só no tempo regimental, e assim que fazer essa licitação, e a empresa que ganhar a concorrência, que o prefeito, que o prefeito dê logo ordem de serviço para começar, para que não perdemos tempo até que a chuva chegue. Queria também dizer a todos que nós estamos em fase de iniciarmos uma política, uma campanha política, onde nós temos que escolher as pessoas certas, pessoas essas que nós depois podemos contar e cobrar dessas pessoas porque nós vamos colocar o nosso nome à disposição para ajudar os políticos então é a hora de escolher a pessoa certa a pessoa que já fez alguma coisa ou que possa fazer ou dar sequência nos seus trabalhos essa é a hora mais crucial é a hora mais importante que nós temos é escolher a pessoa certa temos em alta floresta candidatos temos até pré-candidatos né até o nosso vereador Luciano que é pré-candidato, desejo Luciano que passe nas convenções e se for por Deus a vontade dele que nos represente e como tem mais candidatos aí, temos Edinho temos Rose, enfim Enio sabemos da sua dor quanto o cemitério municipal fui lá hoje, falei com o Roberto falei, Roberto vai lá dar uma volta lá no cemitério, dá uma olhada naquele lá, aquele serviço lá é muito rápido para fazer, não precisamos ter desgaste só que ele está com as máquinas quebradas infelizmente falou que, mas vai resolver falou que vai resolver e nós vamos ficar aí na, na expectativa que resolva. Acredito também que essa semana eles entregam, a Engenharia de Alta Floresta entrega o projeto da Praça da Juventude para que possamos entregar na Secretaria de Esporte, já todo corrigido, já completo, para formalizar também o convênio de 3.650.000 então, aqui eu só quero pedir a Deus que nos dê sabedoria, mas que nos dê muita paciência. Porque às vezes dá sabedoria para gente e depois não temos a paciência para esperar. Mas eu espero que a prefeitura faça a sua parte, os deputados fazem a parte dele e nós, aqui da Câmara Municipal, fazemos a nossa parte com muito respeito com muito companheirismo. E só assim a gente vai chegar aonde nós, nós queremos chegar, que é a união de todos para um bem social de todos, que é o bem de alta floresta. Muito obrigado. Na sequência, o vereador Naldo. Bom dia a todos. É, vou falar do dos aniversário da cidade, os, os presentes que estão sendo concluídos, que está recebendo. A terça-feira passada foi inaugurado o Senai, onde vai atender a vários jovens e adultos, cursos profissionalizantes. É, tem capacidade de atender a 750 pessoas por dia. É 250 alunos cada período. Então, isso aí é um benefício a mais para a nossa população. O, a inauguração do a PAN, na, o pessoal sempre falava, a UPA estava de rosca há mais de 10 anos, que estava parado. A Prefeitura conseguiu concluir, está sendo utilizada agora pelos pacientes. É mais uma é opção para levar os nossos doentes. O sábado teve o mutirão rural, lá na região da pista, na Orolanda, na Escola Boa Esperança, onde uma parceria do SENAR, junto com o Sindicato Rural e a Prefeitura, onde foi oferecido ao povo vários atendimentos. O pessoal do assistente social, a Marinei, como sempre, está de parabéns a equipe toda, tanto do CRAS Cidade Alta, como as, o CRAS aqui do, ao lado do regional, esteve presente, é, fazendo serviços, cadastro único, é, pedido de segunda vias de documentos, é, vários outros distribuições de potes de água, filtro, como antes falar que era o pote, hoje é filtro, então, muitas pessoas sabendo a necessidade do pessoal da Rural, é, cobertores, é, e vários outros serviços. É, o pessoal da 100 consultas oftalmológicas, um direito a óculos, armações e lentes. Onde que um um programa desse aí bem feito, a parceria tudo se consegue. Então dá os parabéns ao a prefeitura, ao prefeito Chico, aí toda a sua equipe. O, só que com isso apareceu outros probleminhas que a gente vai ter que resolver futuro. Apareceu muitos casos de catarata, cirurgias. Então, mais alguns casos que vai ter que entrar na fila. Só que tem a previsão de chegar essa carreta que está chegando o um mês, está chegando outro mês. Mas disse que passei na secretaria e disse que está aguardando só uma assinatura de um convênio para essa carreta vir fazer o mutirão não só os casos de catarata, mas todos os casos de problemas de vista. Tá? O... E só falar para o pessoal do setor rural, setor sul. Estive é, conversando com o Roberto Patel. E só aguardar mais um pouquinho que eles vai estar, os maquinários estarão lá para a região da Rio Verde, da Quarta Sul, da Quinta Sul. E lá do assentamento Jacaminho. Só aguarde mais um pouquinho de paciência, só acabar o setor aqui da Vila Rural setor aqui vai para o Bisteca, o dentro do centro aqui mesmo, para acabar, para eles descerem lá para a nossa região, e não é, sair às pressas, para depois fazer um serviço meio porco lá, e falar que tem que retornar para fazer outros serviços aqui. Então é melhor a gente aguardar um pouquinho para a gente cobrar um serviço mais bem feito, porque Cascalho a nossa região toda tem no setor sul. Então vamos aguardar só mais um pouquinho de paciência, que os maquinários estará se deslocando para a nossa região lá do Setor Sul, tá? Somente isso. Muito obrigado. Na sequência, vereador Pitoco. Vereadora Leonice Claus. Vou passar para a Ilmarli e depois volto a Leonice. Todos concordam? Ela está no banheiro. Pode ser? Vereadora Marli por favor. Bom dia, presidente, mesa diretora, meus companheiros de plenário, servidores dessa casa, público que nos assiste pelas mídias sociais, as mulheres em nome da Camila, sempre presente na sessão, nos prestigiando enquanto mulheres, e esses homens que sempre estão aqui conosco, participando da nossa sessão, e trazendo, na sua grande maioria, as situações e os problemas vivenciados por nós e pelos munícipes. Quero parabenizar, vereadora Delson, o encontro, estive lá, a participação dos líderes e agentes comunitários, a aquelas pessoas que se colocam na condição de melhorar e buscar as ações estratégicas para o bairro, para a comunidade, para o município, Parabenizá-los né, por essa ação e por essa participação. É na unidade que construímos as ações. Presidente, eu quero trazer aqui algo que hoje está sendo considerado emblemático a nível de município, o seletivo dos agentes comunitários de saúde né, e de endemias um processo seletivo questionado na Justiça e que está agora na fase do aguardo do Ministério Público no seu pronunciamento. É, o seletivo, ele traz duas situações. A primeira, na base da lei 11.350, onde o artigo 6º, no inciso 1 não foi considerado. Segundo, no processo seletivo não foi realizada as provas dentro das suas especificidades e modalidades ao qual se pleiteava o contrato. E o Ministério Público está questionando, de um lado quem realizou o seletivo, do outro quem está à espera do seletivo. São situações adversas. Eu, vereador Marli, acompanhei desde o início todas as etapas, desde o TAF, que é o teste de aptidão física, até as atividades é, das provas que eles fizeram nas visitas presenciais, que é a prova prática. Mas essas questões precisam ser resolvidas e eu quero aqui propor a Câmara de Vereadores, que nós passamos, presidente, um ofício, que todos nós possamos assinar esse ofício, solicitando a gestão pública e o Ministério Público que possam dar uma resposta o mais rápido possível para a resolução dessa situação. Sugiro que nós também possamos observar a condição de estabelecer um tac entre Ministério Público e a gestão para que esse seletivo possa de fato né, essas pessoas terem aí ou a suspensão ou a homologação. Não podemos trabalhar nessa lógica do empurra e deixar as pessoas à mercê de situações, inclusive de vulnerabilidade. Quero chamar a atenção da Secretaria Municipal de Saúde, faltam médicos no posto da Vila Nova, falta médico no posto ali próximo à Escola Rui Barbosa, os postos de saúde lotados, as condições das pessoas difíceis e nós precisamos ter um olhar atento à saúde pública de alta floresta. Uma outra questão que nós precisamos também estarmos atentos são as vias públicas de acesso à nossa cidade. Estamos sem material de iluminação pública, presidente. A alta Floresta hoje não tem lâmpadas para serem trocadas. Nós temos avenidas, travessas, no escuro, estive percorrendo algumas avenidas no final de semana à noite, e é visível. Precisa-se estabelecer um mecanismo de compra desses materiais, porque no orçamento ao qual eu participei ontem do primeiro quadrimestre na apresentação, Alta Floresta tem recursos financeiros para subsidiar, inclusive, as necessidades. Quero chamar a atenção novamente da Secretaria Municipal de Saúde, recém-inaugurada a PAN, pronto atendimento municipal, mas infelizmente, com uma temperatura de alta floresta às três horas da tarde, com mais de 40 graus, não se tem a mínima condição de colocar pessoas de idade em determinadas enfermarias sem um ventilador. Não tem condições. O pronto atendimento foi inaugurado, mas faltam cadeiras e ventiladores. Nós precisamos chamar atenção dessas situações. Cabe a nós vereadores o papel da fiscalização e do comprometimento com as ações públicas do município. Um outro fato é o terminal rodoviário. É preciso providências urgentes. Bom dia e obrigado. Quero agradecer a presença do Robertinho Motos, do senhor Manuel Esteves, do Enio, do seu pequeno, enfim, todos, Zezão. Obrigado pela presença. Na sequência, a vereadora Leonice Krausson. Bom dia ao nosso presidente, bom dia aos demais colegas, bom dia à minha colega, a vereadora Ilmarli. bom dia a todos que aqui se encontram. Hoje eu venho aqui falar sobre o pronto atendimento, como diz a vereadora Ilmarli. Lee. Temos é. dar os parabéns de hoje ter lá um espaço maior para o povo, mais que lá dentro Tenha bastante profissional, também que tenha como o povo se sentir bem, tipo, ventilador, essas coisas que a vereadora acabou de falar, ar-condicionado, que o secretário de Saúde deu uma olhada também no posto da Vila Nova. Eu, vereador Naldo, ontem tivemos lá também. Está faltando ar-condicionado, está faltando ventilador em certas salas. Então, a gente pede que o secretário de saúde dê uma passadinha por lá, dê uma olhada, porque o povo nosso merece muito na área da saúde, que tenha um atendimento de qualidade. Eu vim aqui falar também sobre as ressonâncias. Elas continuam ainda parada. Eu e o vereador ontem tivemos lá, cobrando, Segundo as informações que tivemos, o mês que vem sai, só que não tem uma data determinada. Eu até cheguei a falar, o duro, que a doença não espera e ela vem. A gente sabe que tem saído muitos exames, a gente tem que assumir, que tem tido um atendimento, em visto que era antigamente, hoje tem sido liberado bastante, mas que essa ressonância que venha resolver quanto antes, porque tem muita gente que depende disso. Também queria falar um pouco do caminhão-pipa. Meu Deus, isso é sempre uma, uma tempestade na vida do povo de alta floresta. Tem, não saiu ainda, não foi autorizada ainda. Tem um, um restante que ficou para trás, o povo está trabalhando, está trabalhando, mas é só... Se eu não estou enganada, é três, quatro caminhões só que está fazendo o serviço. E a população reclama, o pó é grande. Só quem mora em estrada de chão e rua de chão sabe o quanto custa um poeirão para os e para as crianças. Então, assim, sabemos que está em procedimento, logo sai. Mas que o pessoal agilize, porque a situação não é fácil. Quero dar um recadinho para o pessoal do Boa Esperança. Hoje cedo, eu, vereador Naldo, vereador Ailton, tivemos uma reunião de novo com o prefeito, tornamos falar sobre o asfalto do Boa Esperança. Eu acredito que, pelo que o prefeito colocou para nós, em breve o asfalto sai. Isso eu estou falando aqui, mas eu acredito no que o prefeito diz. Ele já fez uma reunião lá no Boa Esperança, já colocou essa situação e quero dizer para os moradores, eu estou cobrando e cobrando muito. E nessa cobrança eu não estou sozinha. Comigo tem vereador Naldo vereador Ailton. Eu não costumo trabalhar sozinha, eu gosto de trabalhar em equipe. Então, por isso, eles têm me acompanhado. Então, eu quero deixar meu abraço a todos e quero dizer... Tô cobrando e vou continuar cobrando. Um abraço a todos. Na sequência, vereador Luciano. Sim, senhor. Bom dia a todos. Tomar uma água aqui no copo que eu ganhei do ADM da Mil Graus. Outros vereadores também ganharam? Mas eu faço questão de mostrar. Já vou começar, então, já que eu peguei a caneca do Alto Floresta Mil Graus, já vou começar, então, fazendo indicações. Só que eu vou fazer indicações, não vai ser para a Prefeitura, não, para os órgãos da Prefeitura. Vai ser para o Alto Floresta Mil Graus e também para a TV Nativa. Então, a DM do Alto Floresta Mil Graus e diretora do, da TV Nativa, tem algumas situações que precisam ser consertadas em alta floresta, precisa ser indicadas eu vou indicar para vocês, porque quando vocês mostram, a situação acontece. Então tem uma faixa elevada que já foi pedido aproximadamente um ano, lá na, no Parque das Capivaras, então, ADM do meu Grau, vê se você consegue é, trabalhar nessa situação aí para poder fazer essa faixa elevada lá na Parque das Capivaras, TV Nativa também, os dois empenhados com certeza vão conseguir. É um buraco na Sol 2 que tem mais de um ano também que eu pedi para que fosse tapado. Mais de um ano. ADM da Alta Floresta Mil Graus. Diretor da TV Nativa. Eu sei que se vocês entrarem nessa situação, o problema vai ser solucionado. Tem muitas outras situações que eu vou estar indicando no decorrer das próximas sessões para ver se realmente o executivo atende o Alta Floresta Mil Graus e a TV Nativa e faz. Já que não atende os vereadores, né? Então só para poder dar uma reforçada no pessoal que está precisando, que pede para a gente, as pessoas que pedem para a gente para poder resolver. Então, a gente vai encaminhar então, para quem realmente resolve, que é a Alta Floresta Mil Graus e também a TV Nativa. E obrigado por vocês estarem é, trabalhando por Alta Floresta, viu? A página Alta Floresta Mil Graus e a TV Nativa. Senhor presidente, ontem aconteceu um fato bem interessante começou a molhar as ruas na cidade de Alta Floresta, e uma das ruas é a rua São Mateus, no bairro Boa Nova 1, que não, não, até então não tinha recebido o benefício da, da molhagem, da molhação das ruas, daquela rua. E ontem o responsável por molhar aquele setor acabou entrando, é uma rua sem saída, uma rua estreita, e ele acabou quebrando um cavalete de uma, de um, de uma distribuição de água lá numa residência. O problema, senhor presidente, e eu aqui eu até sinto a foto do vereador Claudinei, que está sempre comigo nessa luta, é que a empresa Águas de Alta Floresta disponibiliza um telefone, mas ninguém atende. A emergência do Águas de Alta Floresta não serve para nada. Ligamos ontem, os moradores ligaram, eu liguei, várias pessoas ligaram, e infelizmente ou não funciona o telefone ou ninguém atende. Então está aí mais um problema para a empresa Águas de Alta Floresta, ficou lá aquela situação, dando problema, Justamente porque não tem uma equipe de, de emergência para atender na empresa Águas de Alta Floresta. E o pior, senhor presidente, é que o município hoje tem uma agência reguladora contratada, que é do município de Sinop. E essa agência reguladora até agora não mostrou para que veio. O pagamento não é baixo, é um pagamento alto, para que ela faça o trabalho de, de adequação do contrato, de fiscalização, mas infelizmente... Na época ainda foi comentado, essa empresa de Sinop vai ter condições de fazer esse, esse trabalho de fiscalização aqui? Está aí o resultado, até agora não estou vendo nada de diferente. Na verdade, só dinheiro sendo desembolsado do município de Alta Floresta, tem que ser tomado uma providência. Parabenizar aqui os setores que lutaram pela implantação do Senai em Alta Floresta, mais uma instituição pública de, de formação profissional, nós temos o CECITEC já e agora o Senai, trabalhando nesse, nessa área para poder formar pessoas. Mas nós não podemos esquecer também que nós temos muitas empresas que fazem essa capacitação que são empresas privadas. Tem muitas empresas que não, são, não estão sendo dadas a devida atenção. Vários cursos são ofertados por empresas privadas e o executivo. Não é essa gestão é, de gestões anteriores. E essa continua seguindo na mesma linha dá prioridade para cursos que vêm de, de, de, de fora. Simplesmente vem aqui, fornece uma sala de aula de uma escola, faz o curso, a pessoa vai embora, leva o dinheiro daqui. As pessoas que se formam aqui, não tem nem para quem reclamar se saiu é, é, acontenta o curso ou não. Nós temos que dar uma atenção especial para essas, essas escolas que trabalham com a formação profissional aqui em Alta Floresta. São várias delas, viu, senhor presidente, são várias delas. E nós tivemos também, já que falando em inauguração, nós tivemos o pronto atendimento municipal. É, é, tem um horário definido ali de abertura, ele não está 24 horas ainda, né? Aquilo ali foi feito com um projeto para ser 24 horas. É um início, a gente sabe que foi uma luta, nós ficamos sem esse pronto atendimento por mais de 10 anos. O, a gestão do Chico Gamba veio aí e concluiu, realmente ficou bom infelizmente eu não pude participar eu não, eu não estava no município no, no, no dia da inauguração mas realmente eu estou muito contente por esse pronto atendimento estar em funcionamento aqui no município mas eu acho que dá para a gente fazer mais ainda por esse pronto atendimento é, eu acho que tem a gente sabe da, da luta que é para manter isso aí o município é, vai estar tá com uma despesa muito alta mas eu acho que ainda dá para fazer mais aquele pronto atendimento ele tem condições de permanecer 24 horas aberto para atender a nossa população, o cidadão alta ele merece isso não é porque ficou 10 anos parada aquela obra que agora a gente tem que deixar atendendo igual tava ali no fundo da praça. Tem que atender agora com mais qualidade, com uma ampliação do tempo de atendimento e oferecer mais do que oferecia ali no fundo da praça. Para finalizar, senhor presidente, queria dizer que eu passei nesse, nesse último mês por várias rodovias de Alta Floresta, do Mato Grosso. 249, 010, 170, 174 foram algumas das rodovias estaduais que eu passei. E nessas rodovias, todas elas estão em melhor condições do que essa, 208 e a 320. Todas essas estão em melhor condições do que a 208 e a 320. com Um pequeno diferencial, que nessas rodovias que eu acabei de citar, nenhuma delas tem pedágio. Nenhuma tem pedágio. Então eu gostaria de saber, inclusive, vereador Menin, o deputado é, Dilmar, ele teve uma conferência com a... a os diretores da empresa, inclusive deu até um bate-boca nisso aí, justamente pela falta de compromisso que essa empresa tem com o serviço que ela está prestando aqui nessas duas rodovias. Então, realmente, temos a Câmara Temática e o deputado Faisal está à frente dela, eu faço parte dessa Câmara Temática, mas infelizmente essa empresa não quer cumprir com as suas obrigações contratuais. Obrigado. Na sequência, vereador Douglas. Senhor Presidente, demais membros parlamentares aqui desta Casa de Leis, servidores desta Casa, todos que nos ouvem e também nos assistem pelas redes sociais, pela TV e pela Rádio Câmara, senhoras e senhores, público aqui presente, bom dia a todos. Gostaria, senhor presidente, de fazer menção aqui de algumas fiscalizações no exercício do mandato da representação política do vereador, nós tivemos em algumas unidades de saúde, em alguns órgãos públicos ligados à saúde, nós vemos que quase 100% desses órgãos, dessas unidades básicas de saúde, precisa-se de uma reforma. Eu quero ter uma conversa agora essa semana com o nosso prefeito Chico, para realmente estar solicitando a ele para que ele tenha um olhar mais atento à saúde pública do nosso município. Em menos de dois anos, nós já estamos com o terceiro secretário de saúde, sendo que o que está agora, que é um servidor efetivo, José Aparecido, está interinamente, logo se deve trocar outro secretário. Nós precisamos é, dar condições ao novo secretário, se porventura for esse mês ou mês que vem, dar estrutura de trabalho a ele, para que não aconteça de ficar se trocando de secretário, porque aí nós sabemos que começa tudo novamente, as demandas, os trabalhos, e com isso são os servidores públicos efetivos, é, no âmbito do município, na área da saúde, eles vêm sofrendo com essas atuações. Então é preciso de investimentos, é preciso de recursos, nós sabemos que tem dinheiro em caixa para que possa fazer isso. Tem outros vereadores aqui, vereadora Leonice, vereador Naldo, outros vereadores, a maioria dos vereadores aqui sempre acompanha a saúde e é uma luta de todos os vereadores aqui. Nós precisamos dar condições de trabalho para esses servidores e, principalmente, um melhor atendimento para a nossa população. Então, nós precisamos é, ter uma conversa com o prefeito para que haja mais investimentos e mais recursos na área da saúde. Principalmente agora, nós fizemos uma audiência pública semana retrasada na né, comissão de saúde, a qual nós temos a vereadora Leonice e vereador Bernardo, a qual eu também sou presidente da comissão, falando da PEC 9 e da PEC 11, que são dos agentes comunitários de saúde e também dos enfermeiros e técnicos de enfermagens, né, sobre o piso salarial deles. É uma vergonha que um agente comunitário de saúde ganhe R$ 1.500, R$ 1.600. É, não tendo condições mínimas e estrutura para poder desempenhar suas funções e as suas atribuições dentro é, dos seus trabalhos. Nós solicitamos há mais de um ano e meio, senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, sobre as IPIs desses agentes, e até agora nada foi feito não tem protetor solar, não tem camiseta para eles andarem com esse sol, não se paga insalubridade para esses servidores da saúde. É necessário que haja investimentos na área da saúde. Como servidor de carreira, a gente sente vergonha de como a saúde pública do nosso município vem sofrendo com essas questões. É bem na verdade que parabenizo também o prefeito Chico pela inauguração do pronto-atendimento né, da UPA, que de UPA, vamos dizer, não tem nada, é um PA, um pronto-atendimento, que para tecnicamente ser uma UPA... Haveria de ter, é, um, vamos colocar equipamentos como raio-x, como equipamentos de ultrassonografia, e não tem isso. Ou seja, são atendimentos de emergências e de urgências, e que se chega lá com uma fratura, não tem um raio-x para você poder fazer. Então, é necessário investimentos nesse pronto atendimento, para que realmente os servidores se desempenhem com mais condições e estrutura, as suas funções dentro da área da saúde. Então fica aqui a nossa cobrança, eu sei que o prefeito Chico, com a cobrança que nós estamos fazendo aqui, ele vai ter um olhar atento a essa situação, nós vamos estar essa semana fazendo uma reunião com os servidores e o prefeito, para nós estarmos alinhando algumas questões referentes à saúde pública. Também gostaria de chamar a atenção da minha companheira parlamentar, e professora vereadora Irmarli, a qual brilhantemente fez um projeto de resolução mudando as sessões ordinárias, vereadora. É, aqui nessa casa, é. e foi aprovada por todos os vereadores aqui. Todas as terças-feiras de manhã nós temos a sessão, e que agora, nós com esse projeto de resolução, vai ser alternado sessões de dias e sessões à noite. É isso, né, vereadora? Então, eu gostaria de cobrar o nosso presidente... Né, presidente Tucci, que dá deferimento e celeridade a este projeto para nós oportunizarmos a população para participar, senhor presidente, mais efetivamente das sessões, sugerindo, cobrando, conhecendo quais são os trabalhos legislativos desta casa e desses vereadores, porque, às vezes, senhor presidente, de modo pejorativo, algumas pessoas falam que o vereador só está preocupado, né, com o seu salário ou com alguma coisa nesse sentido. E eu como pai, eu como esposo, eu como cristão, a gente sente vergonha de estar ouvindo isso, porque nós não estamos preocupados com isso. Pelo menos eu digo por mim. Nós estamos preocupados sim em fazer um bom trabalho e para servir a população de alta floresta. né? Porque como servidor público, eu abri mão do meu salário como servidor de carreira, como instrutor, para poder desempenhar as minhas funções aqui, todos os dias, integralmente, aqui nesta Casa de Leis. Então, nós precisamos oportunizar essas pessoas, senhor presidente, para que eles participem mais das sessões da Câmara. Olha como aqui está poucas pessoas. Então, nós precisamos oportunizar isso a todos, a toda a população de alta floresta, para que eles participem das sessões da Câmara. Também gostaria, senhor presidente, de cobrar a coordenação da rodoviária e o Executivo que tome providências relacionadas aos últimos acontecimentos. É inadmissível que um órgão público, senhoras e senhores, onde pessoas de bem, famílias, crianças se deparam com algumas imagens e ocorrências que vêm ocorrendo nesses órgãos palco de brigas e ameaças e abrigo de moradores de rua, ação social, poder executivo, outras pessoas ligadas a esse departamento é necessário que tome providências urgentes. E por último, senhor presidente, gostaria de agradecer a todos, o público aqui presente, desejar uma ótima sessão e continuidade de sessão a todos aqui, e dizer que estamos sempre abertos ao diálogo construtivo, sempre atentos para estar cobrando o nosso poder executivo, para trazer melhorias para a nossa população, e desejar a todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer a presença do doutor Joel Intela, sua esposa Sandra e secretária, no final da sessão, vai estar recebendo a moção da vereadora Leonice. É, vereador Douglas, essa é, semana passada, conversando com a vereadora Imarli, nós já falamos sobre o assunto, vai ser cumprido a normativa, porém. A vereadora, a companheira, ficou de conversar com todos os vereadores para que a gente possa dar continuidade. Assim que ela me passar a posição, nós vamos marcar sim a sessão noturna, ok? Não esquecemos, não. É em virtude da pandemia, das coisas. Agora está voltando ao normal. A gente, nós vamos dar sequência nos trabalhos. A moção da Leonice. Naldo e Ailton, tá bom, tá corrigido. Antes da gente encerrar a hora do dia, eu queria pedir a todos um minuto de silêncio ao pioneiro, o senhor Aristide Arise, fundador do, um dos fundadores do PDT da nossa cidade. Então, por favor, um minuto de silêncio. Solicito do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental. Todos concordam? Passamos à ordem do dia. Deixa eu só corrigir, né? não era encerrar a ordem do dia, antes de entrarmos na ordem do dia. Requerimento de adiamento de discussão da moção 041-2022. Solicito a leitura do secretário, por favor. Então tá bom, então nós vamos só votar aqui, na verdade o, o requerimento foi lido no ofício, então eu queria que esse, esse é um requerimento do vereador Zé Esquiva, ele não está na sessão e ele está pedindo adiamento de discussão é, em virtude de não a presença deles. Requerimento de adiamento e discussão da moção em votação. Todos concordam? Requerimento adiado da moção 041-2022. Solicito, senhor secretário, a leitura da redação final do projeto de lei 2161. Redação final do projeto de lei número 2161-2022. Assunto altera dispositivos da lei 1953/2011 e dá outras providências. Autoria do projeto, Executivo Municipal. Redação final do projeto 2161 em discussão, em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário se levante. Redação final do projeto de lei 2161 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura da emenda, a leitura da emenda número 007/2022, emenda número 007/2022, assunto modificativo ao Projeto de Lei número 2.176/2022, altera os dispositivos da Lei 2.172/2014 e da outras providências. Autoria Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Emenda 007 2022, em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emenda 007-2022 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei 2176-2022. Projeto de lei número 2176-2022. Assunto. Altera os dispositivos da lei 2172 2014 e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. Projeto de lei 2176 em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei 2176, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei 2178. Projeto de Lei nº 2178/2022. Assunto: Revoga a Lei Municipal nº 2340/2004, de 16 de setembro de 2004. Autoria: Executivo Municipal. Projeto de Lei 2178 em discussão, vereador Imarli. Quero apenas salientar de que na impossibilidade de fazer emendas ao projeto do Executivo, coube a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, onde eu, vereador Douglas e vereador Claudinei, fizemos as considerações ao projeto de lei, considerações essas pertinentes. Então, recomendamos, no parecer do nosso projeto, que... Esse projeto de lei, ele vem com a priorização da utilização da quadra poliesportiva para a Secretaria Municipal de Esportes, antiga, essa quadra está na Moribe, né? e que nós tenhamos a abertura de uma via pública pavimentada interligando as ruas, que é de extrema necessidade, inclusive para o diminuir o fluxo dos veículos, a construção do estacionamento para as instalações do pronto atendimento municipal, conforme a previsão, porque tem um abaixo-assinado feito pelaquela comunidade, inclusive que esse abaixo-assinado traga preferencialmente esse estacionamento. E por último, a criação do espaço de lazer à população, como por exemplo um parque infantil, academia ao ar livre e outras áreas de remanescência. Então, naquele espaço fizemos essa recomendação, uma vez que não temos a autonomia de fazermos as emendas. Obrigado. Continua a discussão. O vereador Pitoco. Bom dia a todos, vereadores, público e presente. Esse é um projeto que, quando foi doado à comunidade, em 1999, eu fui lá o primeiro presidente, onde nós construímos a quadra, a, o barracão da associação. Posteriormente, como vereador, reivindicamos a quadra de uma emenda do ex-deputado Pedro Henrique mas todas as áreas destinadas a associações de moradores, elas são realmente para beneficiar a comunidade e aquela associação entre os moradores para poder é, fazer os trabalhos de ajuda comunitária. Mas quando essa área não é mais beneficente aos moradores automaticamente é uma área pública, você deve voltar ao município e ao é o que a comunidade está fazendo. Queria agradecer até a presença aqui, porque aqui tem uma extensão daquele bairro, né? Tem o seu Robson, Cassiano, Vicente, Luiz Tonelo, Simone. Então, vereador Imarli, está certo, tá? Isso aí já foi feito no momento da assinatura com o, o prefeito Chico Gamba, no momento que foi assinado, o abaixo assinado, protocolado, já foi feito essas reivindicações da academia, a terceira idade, um parque, estacionamento, mas o mais importante é a abertura da rua entre a H15 e a B6. E agradeço aí a votação de todos os vereadores, porque realmente a comunidade está com pressa, a prefeitura também, porque deve ali estacionar a careta, a careta do Hospital do Amor, em breve, naquele setor onde nós vamos ter mais espaço. Obrigado a todos, um abraço. continue a discussão, vereador Marli, dois minutos. Vereador Pitoco, eu só quero considerar que no abaixo-assinado que veio aqui, onde tenho ele em mãos, considera apenas tá, a questão do estacionamento. Tá? E aí ele coloca aqui como adote providências ao atendimento das demandas que fizerem necessárias. Aqui não traz as demandas. A comissão apontou quais eram as demandas. Vereador Luciano. Pitoco. Não, vereador, realmente é... isso aí foi acertado com a comissão lá na prefeitura, verbalmente com o Chico, foi feito esse pedido. Acredito que faltou de ter é, feito, elaborado aí para ter protocolado, mas foi lá pessoalmente, foi feito através do Luiz Tonelo, como encabeçou esse abaixo-assinado, e essa demanda, é, o importante é que ela esteja sendo feita, entendeu? Não tem nada a ver, a comunidade não fez realmente o protocolado, esse, esse pedido, mas o importante é que está sendo feito aí, vai ser votado o requerimento, e nós estamos lá para... Fazer aí a vontade da população. Discussão, o vereador Luciano. Eu só gostaria de deixar claro que foi feito esse abaixo-assinado, mas não foi unânime. né? Os moradores daqueles setores ali, eles não foram unânimes nessa questão. Então tem. Não, não foram unânimes, Pitor. Tem uma parte da população que quer e tem outra parte que não quer. Porém, a gente tem que analisar a situação que beneficia a coletividade. E hoje o benefício da coletividade, ele é pela saúde, já que a, a unidade do pronto-atendimento ali, o pronto-atendimento municipal, ele vai atender não só os moradores daquela comunidade, mas também a cidade toda. E justamente a situação, Pitor, que você colocou do Hospital do Amor, que vai é, encaminhar essa carreta, que vai permanecer em Alta Floresta, usar um espaço aqui lá, é uma situação que favorece muito a população. Porém, nós temos mais problemas por trás disso. No final de semana nós tivemos um, um evento onde reuniu é, líderes comunitários. Nós tamo, estamos vendo que está tendo uma movimentação por parte de algumas pessoas de reativar essas associações, já que há muito tempo elas ficaram paradas. E eu estou percebendo que nesse projeto de lei não sobra nada para a associação. Ou seja, se os moradores hoje quiserem reativar essa associação e quiserem fazer parte de um grupo de associados para poder lutar pelos benefícios do seu bairro, ela não vai conseguir, porque hoje não tem um local para se reunir para poder fazer isso. Então tudo está sendo devolvido para o município, não tem nada ficando para a associação. E um outro detalhe, a gente tem dúvidas com relação a alguns empreendimentos e residências daquele local, se estão dentro desses 8 mil metros quadrados, mais ou menos 8 mil metros quadrados, que foram doados para a associação naquela época, e hoje a gente não sabe se essa, essa empresa, que tem uma empresa que está em dúvida, tem residência, a gente não sabe se essa empresa ou essa residência elas fazem parte de um loteamento particular ou se está dentro desse, loteamento, desse lote que foi doado para a associação. Então, tem algumas dúvidas que têm que ser sanadas e o executivo ele tem que estar tá, é, entrando com mais firmeza nisso aí e verificando qual que é a real situação desses, desses imóveis, para não cometer nenhuma injustiça com as pessoas que estavam à frente da associação, como é o caso do Tonelo, as pessoas que são contra a devolução e, principalmente, a comunidade alta florestense, que não pode ter prejuízo em detrimento de uma ou duas pessoas. Continua em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Projeto de lei 2178, aprovado. Solicito, senhor secretário, a leitura do projeto de lei 2180. Projeto de lei número 2180, barra 2022. Assunto, autoriza o município. De Alta Floresta, Mato Grosso, afirmar contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Telespires, SIDVAT e da Outras Providências. Autoria do Projeto Executivo Municipal. Projeto de Lei 2180 em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto de Lei 2180 aprovado. Solicito, senhor secretário, a leitura do projeto de decreto legislativo 003-2022. Projeto de decreto legislativo número 003-2022. Assunto, concede título de cidadão honorária alta florestense à senhora Vera Lúcia Martins Cardoso e da outras providências. Autoria do projeto, vereadores Oslendias dos Santos... E Darli Luciano da Silva. Projeto de decreto legislativo 003 em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. que for contrário, se levante. Projeto de decreto legislativo 003 aprovado. Solicito, senhor secretário, a leitura do requerimento 030-2022. Requerimento número 030, barra 2022. Assunto, requer que seja oficiado a Secretaria Municipal de Fazenda, Sr. Paulo Moreiro, que providencie em caminho e apreciação desta Casa de Leis, de demonstrativo analítico dos tributos, impostos, alvarás, contribuições, taxas, entre outros, que as instituições religiosas e entidades sem fins lucrativos recolhem anualmente ao erário municipal, impor... Importando crime contra a administração pública, não atendimento sem justificação adequada ou a prestação de informações falsas. Autoria, vereador Douglas Teixeira de Carvalho. Requerimento 030, barra 2002, em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento 030, barra 2002, aprovado. Ratifico o adiamento da discussão da moção 041 barra 2022, por até quatro sessões. Policídio, senhor secretário, a leitura da indicação 164, barra 2022. Indicação número 164, barra 2022. Assunto, consoante o que depreende a proposta trazida a estudo, de, estudo e deliberação desta casa através do projeto de lei número 2178, barra 2022, que em síntese revoga... A doação da área para Moribe indica ao prefeito municipal de Alta Floresta, Sr. Valdemar Gamba, após apreciação e concordância do soberano plenário, a necessidade de elaborar estudos técnicos de viabilidade e implementação visando a priorização da utilização da quadra poliesportiva Cristiano Teopânio Malteso a contemplar as atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Segundo, a abertura de uma via pública pavimentada interligando as ruas André Luiz B6 e PE Geraldo de Araújo. Terceiro, a construção do estacionamento para instalação do pronto-atendimento municipal, PAM, conforme previsão trazida em baixo assinado, apresentado pela comunidade. E, a criação de espaço de lazer à população, a exemplo de parque infantil, academia ao ar livre, entre outras na área remanescente. Autoria vereadores Francisco e Marli Teixeira, relatora da comissão de legislação, justiça e redação final. Entendo. Indicação 164/2022 discussão em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Indicação 164/2022 aprovado. Vereador Marli dispensa de redação.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 Dispensa da redação final dos projetos 2178, 2180 e do projeto 2003 decreto legislativo. Em discussão, em votação, dispensa de redação final, aprovada. Eu queria só é, comunicar aos senhores vereadores que,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 Convida a doutora Sandra para receber o